Olha só, meus amigos e minhas amigas, olha, o antes, a cadeira aqui, gente, tem, tem o que? Tem uns 20 anos que eu tenho ela, antes de eu casar, logo quando eu casei, eu comprei, olha, aí que estou aqui reformando, olha como é fácil, vou mostrar para vocês como é simples fazer isso aqui, ó, aqui, ó, uma já quebrou aqui, ó, uma já quebrou e eu fiz isso aqui, ó, peguei a tábua de guarda-roupa, Lembrando, gente, que aqui é tudo aglomerado, ó. aqui, aqui, aqui é, é a que veio nela ainda, vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui tá, tá aqui o, o, o plásticozinho dela, dela aqui, ó. Era, como o plástico cobria, certo? é tudo madeira reaproveitada Ok, então aqui ó, eu já, aqui rasgou Aqui as crianças furam furou, furou com caneta, depois vai tirando, né? Aqui rasgou, ó, aí eu cortei aqui ó, certinho Vou fazer uma espuma aqui ó, já comecei a cortar aqui Essa espuma aqui é larga ó, eu já comecei a cortar aqui todinho Vou cortar todinho e vou preencher isso aqui, tá bom? Aqui olha só, aqui eu cortei aqui ó, preenchi com espuma legalzinho todinho ó Bonitinho, certo? Aqui ó, eu já, eu coloquei Peguei, o que é que eu fiz aqui ó o que é que Eu peguei e coloquei espuma E pra não ficar só na espuma Esse, esse, esse aqui tá no, para não dar Pra aqui não dar diferença Como aqui já tem o plástico, então eu coloquei plástico aqui E agora eu vou cobrir, legalzinho Lembrando que aqui ó, eu já fiz aqui Isso aqui ó, eu fiz pneu aqui ó Maravilha né, olha só que show de bola Olha só Então aqui ó, agora eu vou fazer assim ó Vou pegar, vou, vou pôr aqui ó Vou pôr pra, pra, pra dobra, dobrar aqui Aqui também, ó. E aqui também um pouquinho. Eu vou cortar aqui. E é só... Eu cortar aqui, ó. É só virar e colocar, tá bom? Agora aqui, ó. Eu começo a grampear. Eu vi, vi, virei aqui e vou, vou, vou grampeando, certo? Vou grampear. Tendo cuidado pra não ficar... para não ficar rugas, certo? Então, vamos que vamos. Aqui, ó. Eu pego assim, ó. E estico bem, ó. para essa ruga ficar tudo pra dentro. Aqui, Aí Eu vou só, vou só grampeando aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó para não ficar em gelo aqui ó pra aqui fica embaixo, ficar lisinho, ó Olha só, é importante que aqui nos cantos Pega tudinho aqui, ó Tudo de uma vez, ó Tudo de uma vez, você vai aqui, ó. Essa é a referência aqui, ó Você vai arrumando aqui, ó Você vai arrumar aqui, ó Até sair essa, ó Você vai esticando esse couro aqui ele, ele cede, ó Então você viu que aqui Não, não, não Ó Vai fazer assim, todinho assim Então Você vai arrumando bonitinho aqui, ó Arrumou legalzinho, ó Arrumou tudo, né? Ó, então tá tudo lisinho aqui Então você vai vir aqui, ó Vai vir aqui grampiando Ó, ó grampiando aqui bastante ó. Aí agora você solta e vem aqui, ó Aí se por acaso aqui. aqui ficou a ruguinha Então vou ter que arrancar Só chegando aqui, ó. Se por acaso ficou assim, então você vai vir aqui arrancar, ó, que... assim, ó. ó, se por acaso ficou folgado, que você aqui, ó, para arrancar, ó, isso aí é comum, para quem nunca fez, hein, gente, tem esse, tem, esse, tem esse problema aí, ó, então você vê aqui o estica ó, pra quem nunca fez vai acontecer isso aí mesmo, aqui, ó, então, você viu aqui, né, aqui, aqui ficou, aqui, aqui ficou franzidinho, então eu vou vir aqui, arranco com cuidado para não para não, para não tirar o couro, sabe, ó, para não cortar o couro, ó. é por baixo, sabe? então, aqui eu venho, ó, Vai estragar o grampo, mas para quem tá fazendo a primeira vez, tá ótimo aí, ó. Viu? Então, esticou bonitinho, sabe? Deu problema? Vem e já faz aí. Ok? Muito bom. Muito legal mesmo. Aqui, ó. Aqui do mesmo jeito. Essa outra aqui eu vou pegar. Vou esticar aqui. O que é que eu faço? para ficar melhor, eu vou dar um grampo aqui na frente, ó. Aqui na frente eu dou, eu dou um grampo. Agora aqui, ó. Aí eu vim aqui arrumando aqui, ó. Arrumo todinho aqui, ó. e Estico aqui, ó. Dou um grampo. E aqui eu estico de novo aqui, ó. Dou um grampo. Agora aqui, ó. Aqui eu vou cortar o tecido agora, ó. Tudo bonitinho aqui, ó. Olha só como é que ficou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou certinho aqui, legalzinho, ó. Muito bom. Vamos lá, então é assim, ó. Aqui agora, você vai fazer assim, ó. Você vai pegando aqui, vai franzindo aqui, ó. E vai pegar, ó. Vai franzindo aqui, ó. Mostrar aqui de frente. Pega aqui, franza aqui, ó. Põe aqui, ó. E... Ó. Pega esse franzidinho aqui. E... grampeia, ó. Olha só aqui, ó. Então tá bonitinho. Aqui eu recortei bonitinho. Depois, bonitinho, recortei bonitinho. Não, mo não mostrei cortando, gente. Porque eu não gosto de mostrar essa de, de corte, que às vezes a criança tá vendo. Aí não é bom, certo? Ó, o que é que acontece? Se você mostrar corte, as crianças vão ver. Aqui, gente, eu, eu, não, eu não tirei, porque aqui, ó. Você vê que aqui tem uma emenda? Então eu não tirei, porque aqui é, é de fábrica. Então é um reforço, tá bom? Agora aqui, ó. Só põe em cima e Parafusar novamente. Aqui, ó. Agora parafusar, ó. Então aqui é só eu eu virar aqui, ó. E ela está bonitona, ó. ó, Bonitona, certo? Aí, ó. Consegui, ó. Fazer bonitinho, ó. Não tirou o plástico, aí, ó. E aqui sempre ficou lisinho, ó. Ó, ficou lisinho, não ficou falhas. Beleza? Agora, essa aqui, gente, eu vou passar o disco flap nela pra tirar essa quina aqui. Essa aqui, do mesmo jeito, eu vou cortar aqui quadrado, ó. Pra mim, passar a espuminha aqui, ó, vai ficar legal. Olha só aqui, ó. Fiz o um enxerto com os retalhos que vai sobrando. Eu vou fazer assim, eu vou passar por baixo para ficar fixando essa espuma para não sair. Já fiz aqui o um enxerto, ó, legal para ficar a placa aqui, ó, para ficar para ficar protegido. eu tô aqui ó tô deixando quatro centímetros aqui para para ver se fica bom aqui ó tá, tá. Hum? Concisa. Cortei aqui ó, cortei aqui ó, quatro centímetros. Olha, o legal é cortar seis centímetros, mas eu cortei quatro, mas o bom é seis, ok? Para ele vir, para ele vir aqui na frente. Cortei quatro, quatro é pouco, aí, ó. Vai, vai, vai dar, certo? Mas o legal é que seja seis, é ó. Aqui ficou bom, ó. Aqui ficou legal, aqui também ficou legal, ó. Mas se cortar um pouquinho maior Melhor é aí, ó aqui, ó aqui, ó Aqui vai dar certinho Aqui, ó Vai dar certinho, ó, ó vai, vai dar certinho Mas se cortar com, quatro, com seis É melhor Quatro dá Mas seis é melhor Aqui, ó Do mesmo, do, do mesmo jeito que eu fiz aqui naquela hora né? Então eu vou vir aqui Arrumar aqui, ó Arrumo tudo em primeiro, ó Arrumo tudinho Ok, então arrum... Quando eu arrumei tudo em primeiro Então eu vou dar um grama aqui, ó Arrumei aqui, ó. Agora aqui eu vou vir aqui, ó. Tô pondo bastante gampo, porque é baratinho, cê? então vem aqui, ó. Se você arruma aqui, faz isso aqui, ó. Olha só, eu cortei de 4 a 5 centímetros maior, mas o legal é que 6 centímetros, tá bom? Então ficou legal, então agora é só parafusar, gente. Aqui tem menos espuma, que eu coloquei mais espuma, mais, um pouco mais, mais grossa, aqui, aqui ó, ó, ó. Essa, essa aqui ó, ficou bem mais fofa, ó, eu coloquei mais espuma. Aqui ó, é, é pouquinho espuma que vem de fábrica, bem fininha a espuminha, bem mexeruquinha, tá bom gente? Então aqui ó, agora é só parafusar. Pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. A gente já terminou aqui, ó. Aqui eu peguei eu, eu... já que eu tava falando aqui o meu pneu aqui, o meu banco de pneu, falei, por que não reformar as, as banquetas que a gente tem aqui? Então o ferro está legal. Aqui, gente, eu gastei 30 reais para arrumar essas quatro cadeiras aqui, ó. Foi 25 reais o, o, o, o couro sintético, mais 5 reais de grampo, que não gastou tudo isso. Aqui também eu gastei, com esse tecido aqui eu gastei mais ou menos uns. 20 reais também, ou aqui não, aqui foi 17,00. Que tem essa parte aqui, e essa parte aqui tem a de trás também. Aqui eu fiz um encosto, rapaz vai encostar aqui, ó. Esse encosto aqui deu muito trabalho, ficou um pouco franzidinho, gente. Mas é assim mesmo, tá bom? Então, gente, se vocês puder, ó, legal, opa, Ó só, Ó só, se vocês... Ó, beleza! até de balanço, ó, ó, ele é flexível. Se vocês puder, deixar o um like de vocês. Se inscrever no canal Ativar o sininho, gente para ajudar o canal Robs do Zé, gente A gente agradece Se você também puder Ajudar o canal aí Zé Maria Lima, gente Chegar aí os 300 mil, gente Eu agradeço Então forte abraço, Ficamos por aqui Muito trabalho Muita força Tô com as mãos doloridas Do grampeador, gente grampe... Muita força Sem treino no grampeador E é isso aí muito feliz com vocês. E Deus é maravilhoso. Então, um forte abraço. Tchau, tchau.